Olá tudo bem com vocês? Nossa, tava com muita saudade de falar isso, puta que pariu Aqui quem tá falando é Lays Oliveira E se prepara que tá começando mais um vídeo muito foda Aqui no canal Vou contar para vocês o dia que eu menstruei pela primeira vez. Eu sei que 80% do meu canal é feminino. Eu sei que muitas meninas aqui já passaram por isso, mas tem algumas que ainda não passaram. Então eu vim aqui compartilhar a minha experiência com vocês, OK? Que não foi uma coisa muito normal, porque todo mundo menstrua numa boa, né? A pessoa tá lá dormindo, acorda, vai no banheiro. Opa! Menstruei. <risos> Não foi desse jeito. A minha experiência foi muito engraçada. Hoje eu casco o bico disso, né? Mas na época eu fiquei com medo. Porque o fato é que eu menstruei de medo. Como assim, Laís, você menstruou de medo? Eu passei tanto medo nesse dia que eu menstruei. Eu vi as pessoas cagando de medo, fazendo xixi de medo. Agora menstruando de medo, eu nunca vi. Se você conhece alguém, me apresenta que a gente pode dar a mão e sair menstruando junto. Eu não sei vocês, mas eu sempre fui uma criança muito medrosa, eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de escuro, tinha medo de ficar sozinha, tinha medo de crescer sem irmão. Hoje eu dou graças a Deus que eu sou filha única. Amém, Jesus? Mas enfim, eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de tudo. A minha mãe, ela trabalhava todo dia 5 e meia da manhã. E eu ficava sozinha em casa depois das 5 e meia. E pra piorar a situação, toda vez que ela ia trabalhar, ela me chamava pra trancar a porta. Por quê? A minha porta, a porta da minha casa, não trancava do lado de fora. Só trancava do lado de dentro. Então ela tinha que me acordar, eu tinha que levantar, eu tinha que ir lá trancar a porta. E depois eu tinha que voltar a dormir, Brasil. Como é que uma menina medrosa volta a dormir 5 e meia da manhã sozinha em uma casa? E eu lembro, tinha uma boneca da Xuxa, eu não sei se vocês tiveram essa boneca, ela era do meu tamanho, eu devia ter uns 12 anos, ela era um pouquinho menor que eu Você segurava as mãos dela, ia puxando, ela vinha dando passos junto com você, ela andava uma perna, andava outra perna Eu tinha muito medo dessa boneca, eu não sei por que, que eu pedi aquilo de presente Qualquer lugar que você ficava, parecia que a boneca tava te olhando, você tava de lado, ela tava te olhando, você tava do lado de cá, ela tava olhando pra você Você tava de frente, tava te olhando, uma boneca demoníaca. Deus que me perdoe. Aí chegou mais um desses dias que eu tinha que levantar pra trancar a porta, né? Deitei na cama, liguei a televisão, porque a gente liga a televisão pra disfarçar o medo, né? Liguei a televisão e falei, vou dormir, vou dormir, vou dormir, Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu vou dormir. Eu só sei eu não conseguia dormir, gente. Esse que tinha alguma coisa naquela casa, naquela boneca. Eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Olha, eu lembro, meu olho até enche de lágrima, porque nesse dia, passei um medo Tão fora que eu ouvia barulho, ouvia passos. Hoje eu sei que foi coisas da minha imaginação, viu, gente? Mas naquele dia eu tava com muito medo. eu lembro que eu dormia e eu cobria a cabeça, né? A criança pensa que se você cobrir a cabeça, você tá protegida. Eu cobri a cabeça e tentei dormir. Eu senti alguém puxando a minha coberta. Menino, eu levantei aquela cama e saí na carreira. Quando eu fui trancar a porta, era 5 h meia da manhã. Eu abri a porta e já tava mó clarão. Tipo, 7 horas da manhã. Saí correndo pra fora, abri o portão e bati na casa da vizinha. Minha vizinha era minha amiga. Ela chamava Michelle. Ela chamava não, ela chama, porque ela não morreu ainda. Eu lembro que eu bati, bati, bati, gritava: Michele, Michele. <risos> até hoje. Ela acordou e ela saiu lá fora, tipo, o que, que você tá fazendo na minha casa? Sete horas da manhã. eu falei assim, amiga, pelo amor de Jeová, fica lá em casa comigo. Porque eu tô com muito medo, com muito medo. Eu não tô conseguindo ficar em casa sozinha. A minha amiga levantou, veio comigo lá pra casa. E quando eu cheguei em casa, eu fui no banheiro fazer xixi, pra que eu sentei. Na privada para fazer xixi, eu tinha menstruado. E é nada, né, gente? Poxa, velho! Eu passei tanto medo nesse dia que eu até menstruei. Mas aí, beleza, eu liguei pra minha mãe, falei pra ela: mãe, acho que desceu pra mim. Aí a minha mãe falou: ai, você virou mocinha. Porque todos os pais falam isso, né? Filha, um dia você vai virar mocinha. Quando você crescer, você vai virar mocinha. Quando você virar mocinha, a gente vai te levar no ginecologista. É tudo mocinha, ninguém fala menstruar. Também por que vai falar menstruar, né? Puta Pariu! Menstruação! Palavra feia do caramba, né cara? Aí eu lembro que eu deixei a calcinha, minha calcinha suja Uh, do lado da minha televisão pra quando minha mãe chegasse eu mostrasse pra ela, pra ela ter certeza se era mesmo menstruação. Hoje, todos os meses, vem certinho pra mim. E eu uso, gente, também, que eu vou até deixar uma dica pra vocês aqui, que eu uso um aplicativo que chama Clue. É um aplicativo que acompanha seu ciclo menstrual. E é muito bom, porque ele diz quando você entra na TPM, quando você vai menstruar, quando é os seus dias de maiores chances de engravidar, que é aquele dia que você tá com a fertilidade... Uh. Vou mostrar pra vocês ele aqui no meu celular Esse daqui é o aplicativo Clue Quando você abre o aplicativo, ele aparece dessa forma Hoje, dia 22 de novembro Tá falando que eu tô no meu primeiro dia de TPM Realmente, gente, eu tô muito chorona Então é batata, eu devo estar tá de TPM <risos> Aqui indica, ó, que dia 27 de setembro eu vou menstruar E eu vou ficar dia 27, 28, 29, 30 Primeiro de outubro, 2 de outubro Dia 3... Eu vou parar de menstruar Indica também a minha janela de fertilidade Que são os dias que eu tenho mais chances de engravidar Então você consegue saber qual que é o seu dia mais fértil Você pode evitar a gravidez Ou se você também tiver vontade de engravidar Você consegue saber quais são os dias de mais fertilidade Se você clicar nesse sinalzinho de mais Vai abrir essa janelinha Você consegue colocar qual é o seu tipo de sangramento Se é leve, médio, intenso é, Se você colocar pro ladinho Aqui, ó, você consegue colocar se você tá assistindo cólica, dor de cabeça, é, ovulação, seios sensíveis. Você consegue colocar suas emoções, se você tá feliz, sensível, triste, de TPM. Enfim, ele é muito completo. E uma coisa que eu achei muito bacana nele também, é que se você clicar aqui, olha... O ciclo de outra pessoa aqui Ou seja, você pode acompanhar o ciclo De uma outra pessoa Ou você consegue convidar alguém para ver seu ciclo Então se você namora Você pode fazer com que o seu boy veja Todo o seu ciclo menstrual. Ele vai saber quando você tá de TPM, quando você tá menstruada, quando você tá no seu dia fértil, você consegue compartilhar essas informações com ele. Então é muito bacana e eu estou amando demais esse aplicativo. Vidas, o nome desse aplicativo é Clue. Ele tá disponível tanto em Android quanto em iPhone. É um aplicativo gratuito. Todos os aplicativos que eu tive que acompanham o ciclo menstrual, esse foi o mais fácil de mexer. O que eu achei mais completo. O que eu achei mais foda nesse aplicativo é que ele te avisa quando você vai menstruar. Se amanhã ele me notifica que daqui um ou dois dias eu vou menstruar, eu já saio de casa com absorvente porque eu sei que naquele dia vai ser batata. Vou deixar o link desse aplicativo aqui na descrição pra vocês entrarem e conferirem, beleza? Bom, vida, eu espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, ok? Que ajuda muito o canal a crescer. E deixem também aqui nos comentários a sua experiência com a menstruação pela primeira vez. <risos> eu vou ler vários comentários e vou estar respondendo alguns também. Um beijo e até o próximo vídeo.